Shalom a todos, estamos em Parashat Vayera. Nossa parasha começa com Abraham Avino, que está convidando as pessoas. Ele está esperando também que vão chegar as pessoas depois que ele fez o Brit Milah. É verdade, Hashem manda para ele três pessoas que estavam aparecendo totalmente como os árabes. E no final é um anjos que estão av avisando Avraham Avinu que ele vai ter finalmente o filho dele Isaque. Interessante que imediatamente depois, Hashem ele está avisando Avraham Avinu sobre a destruição de Sedom, da cidade de Sedom pessoas corruptos. Ele está avisando ele que ele vai derrubar essa cidade. Antes disso muito interessante, e achei em fala assim. Amcha se ani me Avraham et Asher ani Yose, como se fosse a Sham explicando por quê ele vai lá e avisa Avraham sobre a descendência de Sodoma? Por quê? Porque Avraham vino e Yose que ele vai saber como educar os filhos dele. Ki edativ et Asher yatzved banavet beto'a charav, e vai saber educar os filhos dele. E vão guardar a Torá de Hashem, os mitzvot de Hashem. Muito interessante. Qual a conexão entre os convidados, entre a destruição de Sedom, porque Hashem fala que Avraham vindo, ele vai saber muito bem educar os filhos. é ainda mais o que é interessante aqui, é que Avraham vindo vai lá e pede de Hashem, talvez tem 50, tzadikim. 45 e cinco tzadikim, quarenta tzadikim. Um segundo. Sedom é a cidade mais corrupta do mundo. Não é Bnei Brak. O que ele queria achar lá? Um colel de rabinos com barba? Avaram Avino, verdade, você achava que em Sedom você ah, vai vai achar um bairro, uma sinagoga? Com pessoas, com tzadikim? Do que você está falando, Avram Avino? E ainda mais vamos entender porque quando ele está falando com a Hashem dessa vez, ele fala, eu sou, eu sou feito de terra, cinza, e está falando muito humilde com a Hashem. E antes disso, não falou assim com a Kadosh Baruch Hu, só agora. Então para entender tudo isso, vamos ver, tem um Midrash. O Midrash, ele fala sobre que Abraham Avino, ele é a pessoa que ele descobriu, revelou Hashem no mundo. E tem discussão se revelou Hashem com 3 anos, com 50 anos, 48 anos, 40 anos, várias idades no Midrash, não está escrito uma idade certa. É pouco estranho, por que está escrito isso? A explicação é que de revelar a Hashem, tem várias etapas. Tem alguém que acredita que Hashem criou o mundo. Tem alguém que acredita que Hashem ele criou as pessoas, a humanidade. Tem mais etapas de sentir Hashem, que ele tá... qualquer coisa que existe no mundo tem uma parte de Hashem. E ainda mais acreditar que cada pessoa é pessoa, ele tem, mesmo que pareça que é uma pessoa ruim, ele tem uma parte boa, ele tem, se chama Chelek Eloquim, uma parte de Hashem dentro dele. Isso é uma etapa ainda maior, que uma pessoa, ele acredita que não somente a Hashem criou o mundo, criou os animais, criou o ser humano, ele colocou uma parte dele, dentro do ser humano, que através dessa parte, essa o, o ser humano vai poder se consertar, avançar, e, menos, e mesmo que ele está parecendo que ele está longe, ele vai poder se aproximar. De acordo disso, a gente pode entender muito bem que a vama vindo quando ele fala que ele quer achar tzadikim, não, ele quer achar se tem pessoas que através da parte a parte de Hashem que está dentro dessas pessoas, ele vai poder aproximar eles. Isso o trabalho de Abraão Avino na vida inteira de aproximar as pessoas, de olhar as pessoas que têm uma parte muito, muito elevada, cada pessoa e é pessoa. Então, se é assim, a gente entende que isso que Abraão Avino queria procurar, de acordo disso. A gente pode entender como, como a cronograma do nossa paraxá, que o início, Abraham vindo, ele está recebendo pessoas que parecem como árabes, ele tá recebendo eles dentro da casa dele. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma função de aproximar as pessoas através do quê? Porque ele acreditava que cada pessoa e é pessoa tem uma parte boa dentro dele. E por isso, achei mesmo fala para ele, eu vou avisar a Brahma que eu vou destruir esse dom, por quê? Porque ele sabe muito bem, ele sabe como olhar a parte positiva a cada pessoa e é pessoa. Por isso que eu vou avisar ele. E eu sei também mais uma coisa, que ele vai saber educar os filhos dele da melhor maneira, porque quê? Porque alguém que sabe olhar o positivo em cada coisa, sabe olhar a parte eterna, a parte de Hashem, cada pessoa e é pessoa, quando ele tem um filho, que talvez esse filho tem um desafio, é difícil para ele ir no caminho de Hashem, ele não vai afastar esse filho. Ele vai aproximar ele, ele vai achar exatamente a parte divina dentro desse filho. É isso o grande segredo de Abraão Avinu é que Hashem mesmo fala que ele vai saber como educar os filhos dele. É verdade. Conseguiu com Nitzra que mesmo Ishmael no final fez teshuva, Porque Avraham ele queria ver a parte positiva em cada pessoa e pessoa. E quando Abraão Avinu, como se fosse ele quer convencer Hashem que talvez vai ter pessoas que ele vai conseguir aproximar, Ok? Ele fala para Hashem, sou feito de terra de cinza. O que tem a ver com isso? Hashem, olha bem, eu sou feito de terra, eu sou tanto material, eu sou nada. Mas mesmo assim, você está falando comigo? Como pode ser que você está falando comigo? Certeza, por causa que eu tenho dentro de mim uma coisa muito elevada. Já que eu tenho dentro de mim uma coisa muito elevada, eu estou acreditando nisso. Nessa coisa tão elevada. Por isso, eu quero pedir, por favor, para não destruir esse dom. Por favor, talvez vou achar as pessoas que através dessa parte divina vou poder aproximar eles. Mas, inf... infelizmente, não tinha pessoas. Estavam tanto corruptos, tanto estragaram. A parte deles, a parte divina deles, que um Abraão vindo não poderia aproximar eles. Mas o que falta aqui a perguntar? O fato que Hashem fala para Abraão vindo: Eu vou destruir Sedão. Como Abraão vindo entendeu o que ele precisa agora pedir para eles? Como ele entendeu? É muito interessante. Hashem fala para ele, vou destruir esse dom. Talvez Hashem gosta dele, lhe avisa. Talvez é para tirar Lot de lá. Como que aconteceu? Verdade na Parashah. Mas como a Abraham Vino entende uau, eu preciso agora rezar. Eu preciso pedir para as, as pessoas. De onde ele tira isso? Então, para entender isso a gente sabe, muito famoso Rabi Meir, Rabi Meir ele tinha um professor o rabino dele chamava Elisha Acher essa pessoa Elisha ele era um rabino muito muito grande dos maiores rabinos que existia na época ele era um dos quatro rabinos que eles queriam ficar tão elevados que eles queriam descobrir o que está acontecendo lá no céu perto de Hashem e o fato é que ele queria descobrir coisas que ele não precisava mexer, ele acabou deixando os mitzvot, deixando fazer o que deve fazer. Ele deixou a Torá. Ele se afastou tanto que as pessoas começavam a chamar ele de Acher, o ou outro. Rabi Meir, ele falou: Eu vou continuar a estudar a Torá com ele, vou aprender a Torá com ele. porque é como se fosse uma romã. Dentro de uma romã tem a fruta, é gostosa, mas tem a casca. Então precisa tirar a casca para comer a mesma coisa com elixá. Eu vou tirar a casca, vou tirar coisas erradas, mas vou aprender coisas positivas. Yom Kippur, o Yom Kippur, Rabi Meir, sai da reza depois de Musaf. E está vendo o Elixá, como se fosse o rabino dele, sobre o cavalo dia de um Kippur. Então ele vai com ele, começando a passear lá, e Elixá fala para ele de ver Torah, ensina para ele Torah. Até que chega o um momento que Elixá fala para Abimeir: agora você precisa voltar. Por quê? Porque quando eu estou te ensinando Torah, eu contei os. Passos do cavalo, e já acabaram de passar dois mil amot. Dois mil moto é um quilômetro que não pode sair da cidade. E mais que isso. Então, já passou isso. Você precisa voltar agora. E um que por hoje. Rabi mirou e está ouvindo isso. fala, Você me falou para eu voltar. Você que volta agora. Você que vai fazer chuva Você fala para mim agora os mitzvot? Você que vai guardar. Por favor, agora dia a dia um Kipur. Faz chuva, Volta. O que está acontecendo? Aí, Lisha, está ouvindo o Rabi Meir Fala, infelizmente, Rabi Estava lá perto de Kodesh HaKodashim. E ouviu uma voz celestial. Saiu e falou o seguinte. "Chuvo banim Voltam. Os filhos rebeldes. Fora Elishacher. Então eu entendi que eu não posso voltar a fazer chuva. Todo mundo pode fazer chuva, mas eu não posso voltar a fazer chuva. Então por isso não tenho como fazer chuva. Então você volta, eu não posso voltar. Nossos sábios perguntam: como pode ser uma voz celestial que fala que não pode fazer chuva? A gente sabe: cada pessoa e pessoa pode fazer chuva. Então o que quer dizer essa voz celestial? Nossos sábios explicam que ele Elixá ele interpretou errado essa frase. Essa frase queria falar uma coisa muito profunda: uma pessoa para fazer chuva, uma pessoa que se afastou, ele precisa de uma coisa muito importante, uma característica para ele fazer chuva. Se ele está afastado, se olhando com uma pessoa que tá dentro da comunidade, tá dentro do Am Israel que desviou o caminho dele. Então se ele tá se olhando com uma pessoa que faz parte do Am Israel que só desviou do caminho um dia vai voltar. Ele é que como se fosse se chama chovav. Uma pessoa que ele é, que faz coisas erradas, como você fala sobre crianças que são chovavim, eles fazem bagunça. E tudo isso, se ele se olha assim no espelho, então um dia é muito mais fácil para fazer chover. Mas se ele se olha como outra pessoa, ele faz parte de outro, de outra sociedade e não faz parte, mesmo do Am Israel, como se fosse que saiu do Am Israel, então a autoestima dele é assim para, fala para ele, você já não pertence aqui. Então, isso que vai fazer ele não fazer chuva. É isso a voz celestial falou para Elixá. Elixá, querido, você, todo mundo tá te chamando de arre de outro. Mas se você vai acreditar que você é o outro, nunca você vai fazer chuva. Então, você precisa acreditar que você é só. Banim chovim, você é um filho que só saiu do caminho. Assim que você vai fazer chuva. Elixá, você é um filho que saiu do caminho então você pode fazer chuva mas se você vai se olhar sempre como as pessoas estão te chamando de acher de outro nunca vai fazer chuva e isso era a voz celestial que iria falar então de acordo disso a gente entende que o, o ponto do Elixá é que ele precisava se olhar como filho como uma pessoa que consegue fazer chover. ele interpretou errado a voz celestial. Mas só a última pergunta que dava para perguntar aqui, tem duas interpretações aqui nessa voz. Dá para interpretar simplesmente como ele Elixá interpretou ou a é outra interpretação muito mais profunda? Mas como ele Elixá poderia saber de escolher a interpretação mais profunda? Talvez, na verdade, ele entendeu a interpretação mais simples. Como ele poderia entender que essa voz celestial está chamando ele para fazer chuva e não exatamente o contrário, está tá rejeitando ele de fazer chuva? A resposta é a seguinte. Alguém para desistir, para abrir mão, não precisa de uma voz celestial. Não precisa que a gente fala para ele, para ele desistir. Se a Shem está chamando você, está te falando com você, é para te dar uma esperança, não para você desistir. Então certeza, Elixá, você precisava interpretar que essa voz quer te chamar para fazer a porque para te falar que não tem chance para a não precisa falar isso para você. Sozinho você vai cair, você vai desistir. E muito mais difícil de ter esperança, de, de ficar deprimido, é mais fácil de ficar deprimido, ninguém quer você mais. Então você vai ficar deprimido. Se Hashem está te falando, é para você fazer uma ação, para você acreditar que dá para mudar coisas. Mesmo que as pessoas não estão acreditando nisso. De acordo com isso a gente entende. Abraão vindo e ele entendeu, se Hashem está me contendo que ele vai destruir Sedom, não é para falar, oh, o que eu posso fazer, oh, pena. Não é. Se a gente está falando comigo, ele quer mesmo que eu faça um esforço para poder salvar. Eu faço uma coisa, a gente fala comigo para fazer um esforço. E esse esforço ficou para muito tempo. Mesmo que no final a gente destruiu o Sedão. Mas dentro de nós, que a gente é filhos de Abraham Avino, temos esse esforço de sempre procurar o parte positivo, o parte divino, o parte eterno. Como Abraão Mavinu, que ele acreditava mesmo pessoas que parecem como árabes, ele acreditava nisso. Abraão Mavinu vai saber educar os filhos dele porque ele acredita nisso. Abraão Mavinu ele fala para a eu sou de terra de pão mesmo, eu estou falando com você, então não tem uma parte divina. Cada pessoa tem uma parte divina. Se a gente acredita nisso, sempre a gente vai poder aproximar as pessoas. Sempre a gente vai poder de acreditar nessa parte que a gente tem dentro de nós. É sempre assim. Viver uma vida de crescimento espiritual. Shabbat shalom.